Vinheta de abertura, TV Minicom. O Ministério das Comunicações Andréia lançou Xavier. um aviso de habilitação para que municípios onde há assentamentos rurais possam ter uma rádio comunitária. Acompanhe na reportagem de Daniela Proença. Assentamentos rurais. Esse foi o principal foco do novo aviso de habilitação lançado pelo Ministério das Comunicações para que municípios brasileiros tenham uma rádio comunitária. Coordenador-Geral de, de Rádio Difusão Comunitária, áreas Samir Nobre. receber um autor de, de, do Serviço de Difusão Comunitária e assim é, tentar fazer uma programação voltada para os seus hábitos sociais, promovendo assim um convívio social dessa comunidade. O aviso é o primeiro passo para que um local consiga implantar uma rádio comunitária. Associações de moradores e entidades sem fins lucrativos podem se candidatar para prestar o serviço. Este aviso abrange 22 cidades onde há assentamentos rurais. Elas estão espalhadas por dez estados brasileiros. Também foram beneficiados oito municípios que fazem parte da política de desenvolvimento regional. O que nós visualizamos hoje foi que, embora é, no passado existia um processo em andamento nessas localidades, essas localidades não possuíam nenhuma outorga é, agora no final de 2013. Então o que nós possibilitamos foi dar uma nova chance para que essas loca localidades é, participassem de uma via de habilitação. O passo a passo para que uma entidade possa oferecer o serviço de radiodifusão comunitária está no próprio aviso de habilitação. Para ter mais informações, você pode ir ao nosso site. O endereço é www.comunicações.gov.br. Ao chegar lá, basta clicar em Rádio TV e, em seguida, em Rádio Difusão Comunitária. Vinheta de Encerramento, TV Minicom